Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa trança super fácil com elásticos que eu chamei de fatiada, que ela fica, tá vendo? Ó, tudo fatiadinha assim, fica muito linda. Não se esqueça do meu like aqui embaixo. Se você quer participar da Hora do Beijo, eu vou deixar o link do nosso grupo no Facebook de Tranças e Penteados. Lá você vai. pode colocar foto do seu trabalho, da sua trança. Participe! E também não esqueça de deixar o seu nome e a sua cidade. Para você que tá chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todo sábado uma super novidade. Não sai daí não, eu volto já já. Então, gente, vamos começar com a repartição alto da sobrancelha. No rabinho até aqui atrás, puxei uma mecha de cada lado e vou prender com o um elástico de silicone em cima do outro. Ficou um rabinho em cima do outro. Ó, esteja preparado com o um elastiquinho de silicone nas mãos, porque nós vamos trabalhar agora. Estas duas mechinhas você vai pegar uma mechinha do rabinho de baixo tô segurando aqui nesses dois dedos e uma mechinha do rabinho de cima que eu vou segurar nesses outros dois dedos e eu vou colocar sempre no mesmo lugar as mechinhas são todas fininhas e alternando ó o rabinho de baixo neste dedo o rabinho de cima neste dedo de novo peguei uma mechinha do rabinho de baixo coloquei neste dedo do rabinho de cima vai neste dedo eu estou alternando e colocando e fazendo o contrário o rabinho de baixo ele sobe e o rabinho de cima, desce isto vai alternando entrelaçando fatiando a ah, os dois rabinhos eu faço o mesmo processo até terminar Passei toda a mecha, entrelacei as duas. Essa parte de cima eu vou prender, porque agora eu vou puxar mais duas mechinhas aqui na lateral e prender no rabinho de baixo. Soltei a parte de cima e vou fazer... Igualzinho, passando as mechinhas de baixo para cima e as de cima para baixo. Vamos lá? Peguei a mechinha de baixo e seguro nos dedinhos em cima. Vou pegar a mechinha de cima e colocar nos próximos dedinhos, ó. Um aqui, outro aqui. E eu vou fazendo igual. Até terminar essas mechas também. Então, as mechinhas de baixo sobem, tá no dedinho de cima, e as mechinhas de cima descem para o dedinho de baixo. Terminei mais uma parte, reservo lá em cima e vou prender a de baixo, trazendo duas mechas laterais. Soltei essa parte de cima, agora, com dois gominhos prontos, eu vou afrouxar a fofar, soltar as mechas aqui de cima. Próximo passo é ir fazendo a mesma coisa, intercalando as mechas de cima e de baixo até a altura que você quiser. Você pode deixar só meio cabelo com três gominhos desse aqui fatiado ou fazer o cabelo todo. Agora, mais uma vez, eu vou entrelaçar os, os, as partes, fatiando tudo direitinho, e eu vou fazer isso até o final. Pronto, gente, terminei aqui a trancinha, e agora, eu falta essas duas partes de baixo para afrouxar. Eu vou fazer isso e manda beijo! Um beijo para Marta Oliveira, de Capim Grosso, na Bahia. Outro beijo para Péricles Andrade e a prima Amanda Stadler. Eles são de Imbituva, no Pará. E para participar, estou pondo o link aqui embaixo e lá na descrição. É só entrar no Facebook, no nosso grupo. Manda foto da sua trança. está pronta a trança da semana que eu chamei de fatiada que ela fica cheia de fatias mesmo espero que você tenha gostado a ponto de compartilhar de dar o meu like aqui embaixo e se inscrever no canal um super beijo e até a próxima